Quanto o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a gente tem um, um diferencial que é, são os assentamentos e os acampamentos é, do campo, né? do, das áreas rurais, do MST. E o que aconteceu com a pandemia foi uma dupla necessidade da, da solidariedade, que tanto as agricultoras e os agricultores não estavam conseguindo vender nas feiras, por exemplo, as suas produções, e estava muito difícil esse escoamento e, e essa vivência, né? E quanto à população da cidade, dos territórios, é, também estava com essa emergência de, do Brasil voltar para o mapa da fome, né? De voltar a ampliar ainda mais o, o grau de fome de pessoas em situação de rua. E aí o que aconteceu? É, o MST junto com outras organizações, como a, é, o Movimento Periferia Viva, que é nacional, é, a Fiocruz também, esse apoio da Fiocruz foi importantíssimo a nível econômico, a nível institucional, em vários níveis que vocês podem imaginar, que é ter esse apoio da Fiocruz. E o, o, e o MST articula essa campanha que se chama Mãos Solidárias. A campanha Mãos Solidárias ela ela tem uma uma grande articulação de troca de solidariedade. que Qual é, qual é a questão? É que passou-se a perceber que os agricultores e as agricultoras poderiam fazer um pedaço do seu roçado para a solidariedade para as, as populações das periferias urbanas. E que isso seria essa troca né, da, da solidariedade. Só que só isso não bastaria, porque o movimento de solidariedade, como a companheira bem levantou, é diferente da caridade. A caridade existe uma doação, mas não existe necessariamente uma troca de volta, de volta, né, de se devolver. Porém, o que aconteceu? Quando o MST deu esse passo de, então, vamos organizar, o MST se organiza em brigadas. A gente chama de brigadas, essas organizações mais territoriais. E o MST decidiu que nas em várias capitais seriam feitas brigadas de solidariedade. Eu, por exemplo, compõe a Brigada Popular Solidária do Helder Câmara, que é a célula urbana do MST no Recife. E a gente está em vários territórios, não é só no Recife, é na região metropolitana também, também tem em Paulista, em Olinda, em Camaragibe, alguns territórios, além do Recife. Então, voltando à solidariedade e à caridade, existe essa troca, que são as populações dos territórios onde a Brigada está atuando, também participam dos roçados solidários. Então, o que acontece? Em cada um dos assentamentos ou acampamentos, existe um pedaço de terra de hectares que são escolhidos, é, que são vistos em assembleia e escolhidos pelos agricultores e agricultoras daquele determinado assentamento ou acampamento, e aquela área de 5 hectares, 6 hectares, por exemplo, o plantio vai ser destinado à solidariedade. E essa produção vai ser escoada para os bancos populares de alimento, que estão é, na cidade, nas periferias, no território que a Brigada Dom Helder está atuando, por exemplo, a nível de Recife. Mas isso também está acontecendo em várias outras capitais do Nordeste. E do Brasil, então, a Campanha mais Solidárias, ela tem os roçados solidários, que, inclusive, qualquer uma de vocês pode participar, se quiserem, tiverem interesse no próximo roçado, e podem ver como é que é entrar num assentamento do MST, produzir, ver como é que está essa produção solidária é, de alimentos é, em terras né, de reforma agrária, destinados a essa população das periferias urbanas, e existe essa troca, ou seja, as pessoas, elas recebem os alimentos de acordo com os bancos populares de alimento. Não é qualquer pessoa na comunidade, é feito um cadastro é, das famílias para ver as pessoas em maior vulnerabilidade social. E isso também é feito de forma coletiva para que as pessoas entendam. E muitas vezes as cestas também que são feitas, elas são diferenciadas porque elas são com alimentos das vintes das terras da reforma agrária. Então muitas vezes vem muitos vegetais, vem muitas frutas, é depender da área. Vem muito coco, por exemplo, cenoura, melancia, banana, milho, feijão, arroz, enfim, dependendo do que é plantado na área, naquela área mais próxima. E o que acontece é que vem caminhões de toneladas de comida para o Recife e aqui são distribuídas para os territórios da região metropolitana. E essas pessoas que recebem, elas também participam dos roçados solidários, ou seja, elas também estão vendo como é que aquela comida vai chegar na mesa dela. E por que é muito importante falar sobre isso, porque isso também é uma forma de organizar o povo. E a solidariedade, ela também é uma forma de organizar o povo. E está aí também outro ponto que diferencia da caridade, né? Outro ponto que a campanha Mãe Solidárias também engloba é, são as marmitas solidárias. Que é, essas próprias comidas, elas além de irem para os territórios, para o povo que tem em casa, né? Ela também vai para as populações em situação de rua. Lá no armazém do campo, no auge da pandemia foram feitas mais ou menos 3 mil por dia marmitas para para serem distribuídas. Depois foi sendo feita menos porque as doações foram diminuindo, os apoios foram diminuindo. Ao mesmo tempo teve esse apoio da Fiocruz que deu uma, uma um bom gás né para a distribuição das marmitas para o pessoal ali em volta do armazém do campo que fica no bairro de São José. O que fica ali no bairro de Santo São... de Antônio. É... Enfim, para essa população em situação de rua. E outro ponto também são as cozinhas solidárias. A primeira cozinha solidária do MST aqui em Recife fica ali nas palafitas do Pina. Não sei se alguém já passou ali pela ponte e viu essa cozinha. Atualmente estão sendo feitas sem é, marmitas em dois dias na semana. Ou seja, são 200 marmitas por semana para distribuir para a população daquelas daquelas palafitas, né? Então, essas, essas são as marmitas que estão acontecendo em praticamente todas as capitais aonde nos estados aonde o MST tem assentamento e acampamento da reforma agrária. Outra forma de solidariedade, e essa ela é muito, muito todas essas que eu falei agora são, mas ela também é muito importante no âmbito da saúde. Que o que aconteceu com a pandemia foi que os agentes comunitários de saúde, eles pararam de ir nas áreas do MST e, enfim, a visitar as famílias no campo. E as as famílias assentadas e acampadas, elas ficaram muito desamparadas na área da saúde. Tanto de questão de informação, como de questão de higiene, como de saber como proceder é, para as comunidades. E aí essa parceria com a Fiocruz fez com que o MST pudesse formar os agentes populares de saúde. E aí tem os agentes populares de saúde nos territórios aqui, é, das, dos centros urbanos, né das cidades, e tem os de saúde do campo, que são pessoas dos... São próprios assentados, assentados ou acampados. Meu microfone estranho. Sim. É, que são é, próprios assentados e acampadas que têm interesse em ser, né? Agentes populares de saúde, que fazem essa formação e vão na casa dos outros assentados e assentadas para fazer.. É, para ensinar essas medidas de higiene e de como lidar com o vírus da Covid e também de cuidar né, dessa. saber quais são as carências, as maiores vulnerabilidades das famílias, quais famílias têm condição de é, fazer uma grande produção e destinar a sua área para a solidariedade, e qual também vão precisar de estar recebendo alimento, saber ensinar também como fazer alimentos com as comidas que são todas produzidas no próprio assentamento e estimular essa troca. Então, os agentes populares de saúde têm essa importância de ser, como a gente fala, o povo cuidando do povo, porque o que aconteceu foi que as as áreas de acampamento de assentamento, principalmente as que têm difícil acesso, foram muito esquecidas, né, pelo pelo pelo poder público. Eu trouxe números que eu não decorei, que foi em Pernambuco, é, durante a pandemia até agora, é, foram distribuídas 1.100 toneladas de alimentos e 980 mil marmitas. No Brasil inteiro foram 6 mil toneladas de alimentos vindos de territórios da reforma agrária e 700 mil marmitas distribuídas né, para a população é, dos territórios e em situação de rua. A perspectiva da resistência, ela é muito, acredito que ela é muito destinada a. Eu acho que os agentes populares de saúde, eles têm esse papel também de estimular a resistência e a luta por direitos, não só pelo direito à saúde, mas também pelo direito à água potável e nas casas, tanto dos territórios urbanos quanto dos territórios do campo. É, e ao alimento, e isso é uma, uma pauta muito importante que eu não tinha tocado até agora: a alimentos saudáveis. Porque todas, toda essa movimentação do, do MST em torno da solidariedade Ela também tem a ver com a alimentação saudável e com a alimentação livre de agrotóxicos. Porque também entende-se que existe essa campanha, precisa existir essa campanha por é, que nos assentamentos e nos acampamentos da reforma agrária sejam feitos alimentos agroecológicos que não se utilizem veneno para que a gente esteja distribuindo alimentos saudáveis e que realmente alimentem e nutram as pessoas das periferias urbanas, porque é alimentado, nutrido e sem veneno no corpo, que a gente pode lutar, resistir, compartilhar afetos. Então, isso também tem sido uma grande campanha de conscientização, porque a agroecologia, querendo ou não, ela é muito nova no cotidiano né? da agricultura familiar. Ela é nova, mas ela é muito velha, porque ela é tradicional, ela é ancestral, mas a prática do, da inserção dos agrotóxicos vem sendo muito massificada. E aí, é, desconstruir... Essa palavra foi errada. Enfim, não pensar... É, pensar de uma outra maneira que os alimentos podem ser saudáveis, que a gente pode esperar o ciclo da terra, não envenenar a terra, e que envenenando a terra a gente vai envenenar a nossa água, que a gente bebe também. Todo esse trabalho é, está sendo feito, está sendo pensado pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E isso também cria um afeto em torno da comida e do ato alimentar cria também uma autonomia e um pensamento de soberania alimentar é, que é, enfim, diferente somente da segurança alimentar, né? Que é de você também pensar na, nos aspectos nutritivos, nos aspectos sociais do no novo agrotóxico também. Bem, eu acho que eu fico por aqui.